E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro, estamos no canal Brasileiro e hoje é um jogo assim, que era sonho de muitos, pessoal, ver os políticos se quebrando na porrada. Olha aí, que bacaninha! <risos> Temos a galera da Politicagem brasileira. Eu vou, antes de ir no modo online, do pessoal que já manja dos Paranoê, eu vou no modo versus aqui para treinar um pouquinho, né? Temos o player versus CPU, o CPU vs CPU. Ah, agora eu vou treinar, né? eu vou treinar eu contra o CPU. Vamos pegar gente que. Ó, primeira, primeiro duelo, eu acho que vai ser interessante, antes de Bolsonaro Lula, Lula Bolsonaro? O nome não é 100%, né? Você já pega esses direitos, mas vai a cara é deles. Vamos pegar a vingança da Dilma contra o Temer. A Dilma Joca contra o Temeracula. E vamos, deixa eu ver aqui, ó. Congresso Nacional, treinamento, plenário segundo andar, debates Vamos lá no congresso Que foi lá que deram o golpe Na, na Dilma E o, o Brasil começou a desandar por lá Então vamos lá Dilma Andioca Seus discursos meio controversos E o Temerácula Com seu Maçonarismo satânico <risos> Bora pessoal, esse jogo ele é meio pesadinho para carregar Ele demora um minutinho Mas achei bem interessante Uma das coisas que eu achei É assim Vamos Eu só achei os comandos. São todos meio parecidos, né? É só o formato de bater do personagem que muda um pouco. A Jill é meio leve, parece? E os braços curtos. do É verdade. Nossa, a Dilma é muito ruim Meu Deus A Dilma tomou um pau do Temer <risos> <risos> o, o, o, Os ataques dela é muito curto Nossa, o Temer é muito rápido Nem parece que tem 100 ano. Vai Temer, vai Dilma Quebra a cara dele nossa senhora, rapaz! Nossa, o Temer é muito violento Acho que é impossível ganhar do Temer Nossa, os golpes da Dilma são muito curtinhos, cara Olha ali Nossa senhora Dilma tomou só uma pancada na cara da Temer o legal é as caras e as frasezinhas que eles lançam Vamos selecionar mais personagens. Ó, vamos ver quem é que a gente tem pra pegar. Ah, esse aqui eu vou, vou, vou gostar de quebrar cabelo. Vou pegar o cabo da Ciolo. Glória a Deus! Ba bater no mamãe falei. <risos> vamos, lá, não, aí, vamos, vamos lá nos debates. Eu não sei se aqui tem nível médio, difícil. Glória a Deus. Glória a Deus! E aí gado, tudo bom? <risos> As frases aí. Ai, cara. é ah, o Cabo da Senhora, pelo menos vai ter os ataques mais compridos. Eu tô apanhando um monte. Ali. Ah, vai, vai botar para que câmera, Ah, os caras são muito rápidos. Ai, ah, Cabo da Senhora. Bote nele em nome de Deus. Ah, eu tenho que aprender a fazer umas rasteiras aqui. Ah, lança poder em mim já, ah, que a eu já, quero, eu já sou um ruim em jogo de luta E essa máquina tá meio roubada Bate nele, Nacion Para de apanhar, homem Ah, verdade Tô tomando uma sura Tá, esse botão do... Esse 5 aqui não ajuda muito. Eita, virou uma capoeira ali, rapaz. Aí, agora? Ah, meu Deus. Não, só para de ir. Ah, cabra se eu fico para aí. saco também. Minha mãe falei venceu a cara desse que foi implantada no personagem. Foi legal. Esse jogo, com certeza, deve ser brasileiro, né? Para selecionar... Catar justo esses personagens. Cara, eu vou pegar. A Marina Silva, cara. Existe ainda Marina Silva, será? Contra. O José Serra. Não, é o Ciro Gomes. O Ciroc Contra a Maridosa. Vai ser nos debates. Vamos testar os personagens candidatos políticos. Vamos fazer como nós fizemos no Ceará. Vamos fazer como nós fizemos no Ceará. <risos> bem, bem papinho de Ciro Gomes Ah, esses golpes Eu tenho que pegar uns golpes mais rápido Tá Tem um botão que defende Ai meu Deus do céu Eita pomba Olha ele lançou poderzinho ah, uma perna no soquinho. Ah, moleque, só de tapinha. Apelei, mas ganhei. Ganhei o round, olha aí, rapaz. Pensando aqui. Eita. Ah, o Ciro se enfureceu agora. Né? Trevei ele no tapinha. O tapinha mágica da, da, da maridosa. Ah, opa, vou apelar. Deixa ele com risquinho de vida, daí eu vou Ele tá defendendo? Toma copo de Karate, rapaz Olha ali, a Maridosa ganhou só no topinho ó. Quem disse que não ia ganhar uma Marina Silva, será que ela existe ainda? Nunca me ouvi falar de Marina Silva Beleza Agora Já foi, quem vai, quem é que falta Ó, vamos pegar o Capitão Morão General Mourão, olha, ah, ele ficou parecido. Pra bater. Quem falta aqui no Dodoria? O Doriano. Lá no plenário. Bom dia! Você coleciona fracassos. <risos> Bom dia! Ó, o, o Mourão é o que mais tem pinta de lutador mesmo. Eita, porra! Nossa, o Dória é violento. Será que ele faz yoga? Ó. O segredo é o, é o soquinho. <risos> Ai, morão. Deu beliscão na nos momilos e ganhou, rapaz. Bora, general. Olha hora que eu engatei ali no, no, no tapinha, já era. Ó, engatou aqui, já era. Eu consigo fazer um combo enquanto quantos hits, até seis. Ó, eu travo ele só, só com o tapinha, na né, cara? Ah, dei o Sonic Boom ali, perdi, rapaz, eu queria terminar com o estilo. Aê, beleza, quando a teta. Tá. Boa, General Mourão aí, vocês vão dizer, ah, o Fernando tá apelando, sim, eu tô apelando, sou muito ruim em jogo de luta Quem falta? Falta o Haddad, que é o Andrade contra o Sérgio Mouro, olha aí, rapaz Vamos no campo de treino <risos> é melhor a gente se afastar Ah, agora eu consegui fazer uns combi Ó, oh, dá de Aí, rapaz é o Kira, cara Aí... Oh, Haddad não é tão ruim. Quanto mais rápido o personagem, melhor, né? Os golpes fortes. Round 2, fight! Olha, engatou o aqui na cara já era. Aí, rapaz, beleza a teta. Eita, meu botão pra que cai. Sai pra lá. Ah, minhas voadeiras não acertam. Tentando dar o Sonic Boom do, do Gaia aqui não tá dando certo. Toma, rapaz! Andrade contra Juiz! Bora, bora, bora, bora, bora. bora pros que restaram, olha aí. Só vamos inverter. Dá pra lutar eu contra eu, será? Lula contra Bolsonaro Agora vai Vamos tentar Derrubar Essa porcaria aí Debate, vamos no debate, porque o Bolsonaro não foi nenhum debate Praticamente, né Então, vamos tentar ah, eu ter uma decisão, outra, não <risos> o Lula levantando o chão Que deu um bebum Vocês são os caralhas, Vocês são caralhas. Ah, Bolsonaro, o negócio é não dá chance. Aí, travou no canto. Bolsonaro, aí, rapaz. KO Perfect. Ah, rapaz, não pode dar chance pro Bolsonaro. Se essa, essa a gente se cria. Eita lançou poderzinho ah lancei poderzinho também ai ai eita povo Mate Lulu, perdeu o segundo round. Ah, rapaz, segundo turno foi complicado. Aí Engatado no tapinha, engatou no tapinha. Botou no canto, pressionou, pergunta de debate já era. Caiu o Bolsonaro. Caiu o Bolsonaro. Olha ali. Agora que fizemos os enfrentamentos bacanas, vamos fazer um enfrentamento aleatório. Vamos selecionar aqui. Eu não sei se dá para escolher aleatório. Né? Vamos pegar... Ah, aqui ó, vai ser o Mourão contra o Bolsonaro, olha ali, o Mourão irritado contra o Bolsonaro. Duelo na chapa, será é que o Mourão vai de vice? Deve ir, né? Podia. Bom dia! Vocês são, canalhas. Vocês são os canalhas! Ah, vem rapaz, peguei a mãe. O negócio é não dá chance. Engatou, botou de frente, deu de tapinha. Ele disse isso aqui, isso aqui. Tu então não dá chance, já era. Toma! Perfect! Nem morreu, aguenta mais Bolsonaro! <risos> ah rapaz, isso aí funcionou no primeiro round. que nem tá ficando esperto eita pomba, para de bater homem ai mora, bota no canto e vai Bolsonaro, vamos mais um, o Ciro, será que é o Ciro, esse aqui é o Ciro, né? é o Ciro, eu juro, eu achei que era o José Serra, Ciro aqui, acho que é o cenário, rapaz, acho que é o cenário de debate que não faz bem pro Bolsonaro, o Ceará. vocês são canários, o Brasil como a gente fez no Ceará, <risos> o papo, dos... ah, dessa vez não, não enganei, ah, o Ciro não ganha de ninguém, não adianta. Ai, Ciro, não, per ah, não perde a mão, Ciro. Não perde a mão, Ciro. Não perde a mão, Ciro. Aí, engatou a primeira. Só no um tapinha. Ah, o Circo quase, quase perdeu, rapaz. Mas foi. Derrubei o morro. Pronto, fight. Eita, tomei um soro bom na cara agora. <risos> Não deu pra entender a frase, vai. Mas... Foi uma frase de, de louco. Para de bater no ciro, rapaz. Eita. O ruim que os personagens quicam, né? Aí, rapaz. Engatamos o Bolsonaro no cantinho. Começamos a perguntar sobre economia. Economia, saúde. Corrupção, rachadinha. Cai o Bolsonaro pro ciro também. Rapaz, o Bolsonaro cai na mão de todo mundo. Vamos mais uma. Será que é até do Dodoria? Vamos testar, vamos derrubar. Apesar que aqui um co... dos dois é mau negócio. Coleciona fracassos. Vocês são os canalhas. Vocês são os canalhas. <risos> vamos fazer essa saideira aqui. Eita, pô. os homens tem um jeito de lutar, né? Mais parecido. Eita, pô. Eita, Ciro! Não é o Ciro, é o. Aí, engatou no soquinho. Engatou no soquinho e já botou ali, ó. Pressão, economia, saúde! Segurança! Pergunta para pergunta ele sobre. Milícia! Milícia! Ah, não! O Rachadinho Dória também tá envolvido! Dizer que o Dora não precisa de rachadinha, né? Já é multimega power blaster milionário. Aí, agora aqui, saúde, educação. Cadê as vacinas? Cadê as vacinas? Cadê as vacinas, Bolsonaro? Demorou, né? Morreu 600 mil, Bolsonaro. Cadê.. Ah, meu Deus, vou perder, não posso perder. Aí, rachadinha. Cadê teus filhos fazendo fake news? Cadê os fake news, Bolsonaro? Fake news, fake news, facada fake. É ministério caindo o tempo todo. Cadê as vacinas? Cadê as vacinas, Bolsonaro? Porque demora tanto pra cobrar? Tu vai ver com cloroquina aqui, rapaz. Aqui não tem cloroquina. Por que tu queria tanto cloroquina? Ai, pra que cloroquina? Já era. Bom, pessoal. Esse aqui foi o Candidatus. Espero trazer ele alguma vez novamente pro canal. De fato, vai esperar nas eleições para fazer algumas simulações ou até mesmo no TikTok. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei quebrar a cara do Bolsonaro várias vezes. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.